Olá! Seja bem-vindo ou bem-vinda à Faculdade de Tecnologia da Baixada Santista Rubens Lara. Aqui eu lhe apresento um de nossos cursos superiores de tecnologia, o curso de Logística AMS. Como é o curso? O curso de Logística faz parte do AMS, Programa de Articulação da Formação Profissional Média e Superior. Tem duração de dois anos, com aulas no período vespertino. Busca atender às novas demandas de profissionais capacitados e que em um menor tempo de integralização do curso, podem atuar nos setores produtivos. O método de ingresso não é através de vestibular, ele se dá por meio de um processo seletivo de transição do nível médio para o superior tecnológico, divulgado por edital no site da faculdade. O que faz o tecnólogo ou tecnóloga em logística? Tem como perfil o profissional que gerencia as operações e processos logísticos. Promove a segurança das pessoas, dos meios de transporte, dos equipamentos e cargas. Articula e atende clientes, fornecedores, parceiros e demais agentes da cadeia de suprimentos. Onde o tecnólogo ou tecnóloga em logística pode trabalhar? As oportunidades profissionais incluem distribuidoras e centros de distribuição, porto, empresas em geral, indústria, comércio e serviços, terminais de transporte, transportadoras. Há muitas oportunidades para o profissional de logística. Caso você ainda esteja em dúvida, assista aos vídeos dos nossos outros cursos. Certamente existe algum que se adequa ao seu perfil.